O governo tá desesperado pra tirar as assinaturas da CPMI do dia 8. Mais uma manobra que a gente conseguiu desvendar é de que essa viagem do Lula pra China né, é um pretexto pra ganhar tempo para que o governo tenha pelo menos mais uma semana antes da leitura, ou seja da abertura oficial né, da CPMI que será feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, para conseguir uma semana de vantagem e tentar a retirar as assinaturas, pra gente perder as assinaturas que a gente já tem e são suficientes pra abertura da CPI, o governo está aproveitando e utilizando essa viagem pra China. Por isso, mais do que nunca, a gente precisa da ajuda de vocês pra garantir que cada assinatura que está lá, continue lá. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, entrar nos nossos grupos de WhatsApp, participar dos concursos para você ganhar prêmios, ganhar livros, ganhar entradas para o Congresso da MBL, bolsas para a Academia MBL, clube MBL de graça e claro você também não se esquecer que vamos ter congresso na cidade de São Paulo, mas todos vocês que são do Estado de São Paulo estão convidados. O link vai estar tá na descrição para você se cadastrar e participar do nosso grande congresso que vai acontecer na capital ali na cidade de São Paulo. Pois muito bem, o governo eu já tinha denunciado aqui para vocês tem oferecido não só né o que se ouve nos bastidores e o que já passou para a imprensa, né? De 40 a 60 milhões de reais em emendas parlamentares para cada deputado que retira sua assinatura. Viu que só pagar emenda não estava dando certo e passou a oferecer cargos de segundo e terceiro escalão, que eu já expliquei aqui no canal. Apesar de parecer coisa pouca, porque é segundo e terceiro escalão, porque não é ministério, muitos desses órgãos têm mais orçamento e mais poder do que ministérios. Ainda mais num cenário em que a gente tem tanto ministério, porque quanto mais ministério,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 Vem fazer parte do Clube Emberi, além de você Não se arrepender, você vai se enriquecer Bastante, aguardo você lá Menos orçamento eles têm porque o orçamento é o mesmo Só vai ficar sendo dividido entre os ministérios E menos uh, atribuições Menos poderes pra promover Política pública o ministério vai ter Porque se eu divido o ministério, por exemplo, em dois né uh, Vamos supor que eu tenha as mesmas Atribuições, eu divida igualmente As atribuições dos, dos dois ministérios O um ministério que tinha poder pra fazer O que dois ministérios teriam pra fazer Esses dois passam né, a a, a ter metade do poder de um ministério inteiro. Então, uh, quanto mais ministério tem, menos poder os ministérios uh, vão ter e menos orçamento eles vão ter. E mais aumenta o contraste com bancos estatais, com empresas estatais, uh, com superintendências de órgãos, que muitas vezes têm mais poder e mais dinheiro até do que ministérios. Né? Então, o governo tá absolutamente desesperado. Gente, recentemente nós tivemos aí até uma discussão. Uh, a gente queria estar pressionando muito o governo, os petistas e Jogando a hipocrisia na cara deles de que eles começaram a falando e abrindo, né? Pedido de CPI pro dia 8 e depois, estranhamente, o Lula mudou de ideia, né? O que pra mim é praticamente uma confissão de culpa, né? Se o governo federal tá com tanto medo, que não é só não assinar, não é só não querer, é não querer e ativamente utilizar dinheiro público e cargos públicos pra impedir que a CPI aconteça. É isso que tá acontecendo. Ou seja, há um desespero e esse desespero desespero, assim, não tem justificação. O governo não gastaria emenda, o governo não gastaria cargos pra impedir algo que não tem relevância pro governo. Se tem muita relevância, aliás, até agora a gente não vamos lembrar, não votamos nenhum projeto de autoria do governo federal, né? A gente só votou projetos da Câmara dos Deputados, de deputados. A gente não votou projetos do governo. Lula ainda não aprovou nada na Câmara dos Deputados, mas já utilizou boa parte da máquina pra tirar assinaturas da CPMI. Por isso, a gente precisa da ajuda de vocês todos nós né, que estamos apoiando a CPI do dia 8 e que formamos a oposição, precisamos da ajuda de vocês ficar de olho em cada um que retira a assinatura, em cada um que vai contra a CPMI, em cada um daqueles que desiste sem justificativa, sem dizer o porquê, né? porque o sujeito que desiste sem dizer o porquê, sem explicar a razão, sem dar um motivo plausível, muito provavelmente está escondendo alguma coisa. Então, precisamos da ajuda e da pressão de cada um um de vocês pra gente desvendar de uma vez por todas quais são esses crimes que o Palácio do Planalto quer esconder, que ministros devem ter cometido, que o próximo próprio Presidente da República deve ter cometido nós precisamos levar essa investigação a fundo e por isso nós precisamos manter a atenção a alerta e a pressão durante pelo menos mais uma semana pra gente manter essas assinaturas e então chegar num prazo derradeiro em que o Presidente do Senado vai ter que abrir a CPI ou eu mesmo, ou uh, grupos de oposição vão entrar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, para que o entendimento que foi dado para a CPI da Covid vamos lembrar, o que aconteceu na CPI da Covid? Tinha os requisitos formais, ou seja, as assinaturas, o crime a ser investigado o período, todos os requisitos formais estavam cumpridos e o regimento estabelece que o presidente do Senado, o presidente da Câmara fará a leitura, abrirá a CPI automaticamente cumpridos os requisitos formais o Pacheco não abriu automaticamente ele ficou sentado em cima da CPI Entraram com mandado de segurança, que é quando você tem um direito líquido e certo, né? Ou seja, quando você tem certeza absoluta e é mais do que evidente, é mais do que claro que você tem aquele direito. E aquele seu direito está sendo desrespeitado, você entra com mandado de segurança. Entraram com mandado de segurança pelo direito da minoria parlamentar a abrir uma CPI e ter uma CPI. E aí o Supremo obrigou o Rodrigo Pacheco a cumprir a lei e abrir a CPI. Pois muito bem, nós precisamos segurar mais uma semana, porque se nessa semana, passada essa viagem da China, Rodrigo Pacheco não abrir a CPI, nós vamos ingressar com o mandado de segurança no Supremo exigindo que o mesmo entendimento que foi dado para a CPI da Covid seja dado também para a CPMI do dia 8. O capeta já ofereceu seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar tá gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política fui eu, né? não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, quem Mesmo com esses defeitos?